Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database Eu estou nesse momento fazendo uma live no nosso canal da Mixer Vou deixar o link na descrição para vocês seguirem E aqui a gente tem uma dúvida que atrapalha muita gente, que, que incomoda muita gente Porque Resident Evil 2 tem mais de 20 anos de existência e as pessoas ainda não sabem Como abrir esta porta, né? Porque diz aqui, ó a maçaneta vira, mas a porta não abre. Parece que está selada do outro lado. Parece que está trancada pelo outro lado, grudada pelo outro lado. Então a gente vai descobrir o que é essa porta na verdade. Antes disso, a gente vai no mapa aqui, ó. Vamos aqui no mapa. E aí tá vendo, ó? A gente tá ali de frente para um corredor azul. A gente tá nessa sala piscando em vermelho. A gente é a setinha verde e a gente tá ali piscando em azul, certo? Estamos aqui, ó, de frente para a porta. Ó, vou até colocar de frente. Olha só, tá vendo? Agora vamos descobrir, afinal de contas, onde dá essa porta? Está bendita desta porta. Enquanto a galera no chat tá falando. Tô em vídeo, que demais era a Mori fazendo vídeo ao vivo, que privilégio, participando dos bastidores, olha só, tá vendo, gente? Essa porta funciona? Sim, ela funciona para a Sherry escapar, porque agora há pouco a gente teve um diálogo com a Claire e vimos a Sherry escapando por aqui, ó, ó, essa porta está grudada, tá pregada, tá? É, não pare... Parece que eu não consigo passar por ela E tá vendo que tem um, um, Uma passagem embaixo aqui Ela tá quebrada e ela tem um buraco Embaixo que é por onde a Sherry passou, certo? pode se a gente olhar no mapa Olha onde a gente tá Ou seja Esta é a porta por onde a Sherry Escapa Na hora que a gente tá conversando com ela A gente tenta né, abordá-la no Leon B Então Essa é a porta e assim está resolvido o mistério da porta. Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que tem esta dúvida sobre a porta e até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Ah, aproveita, se você tem outras dúvidas acerca de cenários, manda aí nos comentários, quem sabe a gente não resolve também em vídeos como esse. Beijo, até mais.